No mãos obra desta semana, vou fazer um estrado. Boa! Um estrado para quê? É para elevar, para destacar uma peça. Lembras daquela moto que estava aqui antiga? Linda, linda! Ora bem, eu vou dar destaque a essa, a essa moto, que é linda, e como? Vou elevá-la um bocadinho, com um estrado. Para isso, fui ao lá e trouxe barrotes. Com estes barrotes vou fazer a estrutura, A base tem 10 cm, isto faz a estrutura. 10 cm de altura, portanto. Depois por cima vou pôr um painel de contraplacado marítimo que vem já feito, cortadinho à medida no Romerã, de 2,5m por 1m. E por cima ainda vou pôr estas chapas, que já têm o tamanho também de 1 um metro, uh, vou pô-las assim de seguida, isto porquê? Isto vai, vai a moto é pé de, pé de metal. Indústria. E, e, indústria. E além disso tem um brilho, é bonita. E, e o que é que vai acontecer também? É, é resistente. Eu preciso okay. pôr o descanso da moto, tirar o descanso para pôr a moto. Pronto, é isto. Depois só falta iluminar. Leva a iluminação à volta e pronto. Bom, e a seguir entra a minha parte. Que é, primeiro, começamos por fazer toda a estrutura. Mas precisamos saber como é que vai ser feita a estrutura. Eu faço, portanto, portanto, o nosso corpo. ilustrador vai passar a exemplificar. Ilustrador, não. Dezano. <risos> okay. Ora bem, vais fazer assim, uma estrutura assim, com os barrotes. Ok. Leva o barrote aqui à volta, okay. faz no fundo uma moldura depois leva os travamentos. Perfeito. Já percebi. Leva a chapa por cima, a chapa de... de, de contraplacado marítimo, e depois leva as chapas metálicas Percebido. por cima. Uma chapa, outra chapa... Depois a iluminação. Vai aqui, vai ali vai à volta para baixo. Ok. A iluminação trouxe o um roi trouxe uma fita de leds para fazer iluminação indireta e depois trouxe uns projetores para fazer uma iluminação pontual okay. uh, direta. Bom, e passando à execução, pegamos nos barrotes com as medidas certas, cortamos com a serra tico-tico, a seguir vamos uni-los por topo, porque não há necessidade de estar a fazer esquadrias, fica muito bem, fica escondido, com uns parafusos deste tamanho, tem que ser uns parafusos que apanhem os dois barrotes, usamos uma aparafusadora e a seguir colocamos o painel em cima do estrado, aparafusamos no novamente para segurar toda a estrutura e por cima vamos colocar. Os painéis de metal colados ao estrado. Tão simples. Bom, e então o que é que falta? Mãos, Mãos à, à obra! obra. A estrutura já está feita e agora vamos assentar a placa, certo? Isto agora começa a tomar forma.